Ó, tem que limpar toda a impureza no, no dia que vai fazer não pode molhar muito esse tijolo aqui já está molhado que eu, que, no que eu coloquei a massa aqui molhou e aqui eu tenho só que fazer a limpeza tirar todo o pó então aqui você vai fazer o trabalho antes de tudo você vai fazer a regulagem mas tem que fazer uma limpeza com uma, uma espuma úmida sem muita água mas tem que tirar todos os resíduos dos tijolos o bom é que você faça um dia antes para não ficar nada de resíduo ter uma uma colagem maior isso aqui nós vamos trabalhar com argamassa refratária aqui ó nós temos aqui um argamassa aqui ó argamassa refratária isso aqui é de 10 kg e aqui ó vem re recomendado aqui ó para temperatura isso aqui gente não é um comercial não não tô ganhando nada para isso não mas vocês merecem saber mesmo não estando ganhando nada se a empresa me desse alguma coisa beleza mas não me dando eu tenho que mostrar que é para vocês saber o que, o que deve usar, né? Argamassa refratária, tá bom? É só mexer. Veja aqui no rótulo da embalagem o quanto tem que pôr de água. E vamos que vamos. Pois então aqui, ó. Eu mexi argamassa, deixei numa boa consistência. E aqui, gente, os tijolinhos aqui, eu tirei um centímetro de cada. para mim um jogo aqui embaixo com argamassa. Então vou regular aqui com argamassa. Até mesmo porque depois vai vir outro refratário, ó aqui do fundo e ele vai ter uma cobertura aqui ele vai ficar travado aqui certinho tá bom então eu tirei aqui a para não ficar muito justo Olha só então eu já cortei todos aqui aqui eu limpei todo o pó um pouco de água não não tá molhado mas também não tá totalmente seco eu joguei joguei aqui por um minuto dentro da água ele funciona igual a sorrisar Aí eu fui tirei para não ficar muito úmido. Esperei um pouco a, a, a secagem para não ficar água. E agora aqui eu vou aplicar a massa. Aqui eu vou aplicar com a colher. Não vou usar desempenadeira não. Se você quiser usar desempenadeira, aí fica a, a cada um. Eu como tenho um pouco de habilidade, vou passar a massa aqui com a colher. E vou passar nessa aqui. Vou fazer um risquinho aqui também com a colher. Para depois a massa, eu faço aqui um risquinho, a massa vai ficar bem cheinha aqui ó. Lembrando ó, a parte onde eu não cortei vai pra cima E a parte onde eu cortei vai pra baixo Essa parte aqui ó, é pra deixar bem retinho aqui ó Não é necessário usar muita argamassa não, só pra pegar legal Agora aqui eu venho aqui ó Vou mostrar pra, pra vocês faço aqui ó só um pouco pouquinho ó. não precisa ser muito não né? eu faço aqui ó em toda ela aí no que eu vou fazer assim ó quando eu vim aqui colar aqui aí eu vou que tá ó aí eu vou vir aqui ó, ó vou colar aqui ó vai transbordar viu Aqui depois eu vou pôr uma regulagem aqui, ó. Vou regular certinho aqui embaixo, pra poder segurar. Vamos ver se colou legal? Ó, colou, ba colou bacana, viu? Ó? Então, tá, tá, então, é, então é assim, ó. ó. aqui embaixo, ó, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pôr a camassa aqui embaixo, ó. E vamos pôr aqui, ó. Porque eu quero que fique aqui, certinho aqui, ó. Porque a chapa vai colada aqui em cima. Ó. Não esquece da junta aqui, ó. Você vai pôr aqui e depois você vai vir aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui depois, ó, eu vou pegar aqui a chapa, vou pôr aqui em cima, ó. E vai ter a regulagem certinha aqui, ó. Ela tá quase boa. Essa regulagem aqui pode ser até com argamassa. Mas é a coisinha mínima que eu que, eu, que vai aqui, ó. Que é o rejunte. Isso aqui, ó, vem aqui e colou, ó. Certinho, ó. Aí sobe um pouquinho dessa aí, pra ficar bem legal. Aí quando ficar rente com esse aqui, ó. Você faz assim, ó. ó. Legal aqui. Agora aqui com os que eu cerrei aqui, ó. Eu venho aqui e vou regular aqui, ó. Certinho aqui, ó. E assim por diante vai seguindo, viu. aqui um pouco apertado passa aqui ó aqui só flexionou aqui ó Isso aqui é um acabamento fantástico Olha só, minha gente Aqui uma costelinha de, de boi, né? Um franguinho, uma costelinha Ó uma... o oh, um feijãozinho do norte aqui, ó Maravilha! E aqui, gente, estamos aqui No fogão a da lenha, dando aqui um acabamento Ali vai o forno Muito bacana mesmo É isso aí, minha gente, aqui mostrar pra vocês Ali um pé de cajueiro E para aqui a paisagem, olha que legal Mais um pé de açaí ali Ali um pé de limão Ali um pé de pumpunha. Algumas galinhas correndo aqui no, no terreiro, fantástico, né? E não esquece, eu tô sempre por aqui até Deus permitir. A gente tá fazendo vídeo. Gosto muito de fazer vídeo para o Zé Maria Lima. Gosto, não sabia o que é que era o YouTube. Fizeram o canal para mim, eu gostei. E aqui é calor, gente. Estamos suados aqui. Mas é isso aqui. Um abração, tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo. Não esquece do seu like, deixe o seu comentário ali embaixo. Você que vai, vai ver esse vídeo, comente. Deixa aí, mesmo que a gente não responda hoje Uma hora a gente responde pra, pra, pra vocês Deixa um joinha, fala de onde você mora E é isso aí, minha gente, um abração, fui, tchau